é, comprar cursos, tá bom? Mas antes eu quero aí te pedir é, que se você ainda não é inscrito que você possa se inscrever compartilhar com os seus amigos pois o conteúdo desse vídeo pode ser importante para você e para eles também e lógico, como você vai gostar desse vídeo possa dar o seu like, tá bom? É, então, eu no dia 1 de junho, né? É, eu fui ao Afiliado Brasil né, e pude lá ficar, é, fazer lá o, o networking e assistir algumas palestras. Né. Foi um dia assim, muito proveitoso para mim, é, pois eu pude conversar com algumas pessoas né, e ver que aqueles caras que aparecem no YouTube, naqueles vídeos. É, que a gente vê, né, é, são pessoas reais, né, pessoas que existem ali, pessoas que é, estão ali, né, e, pessoas que realmente conseguem fazer aquilo que, que falam, né, realmente. E isso foi uma experiência muito proveitosa, porque eu nunca tinha ido a evento algum, tá. É, quer dizer, fui a eventos de outras coisas, mas é, é, eventos específicos, como o Afiliado Brasil, por exemplo, é, que foi um evento muito específico para afiliados, produtores, né, é, sites especializados. Então, é, esse tipo de, de, de evento né, é, agregou muito valor ao meu trabalho, né? pois eu consegui é, falar com algumas pessoas que eu conhecia né e pegar alguns toques né algumas sacadas bastante importantes principalmente sacadas sobre tráfego né que é o que mais nós precisamos é, gerar para os links de afiliado e isso é muito legal tá porque apesar é, de, de o custo às vezes do de um evento deste é, ser é, às vezes dentro das nossas condições ser um pouco caro mas vale a pena você se preparar e juntar um dinheiro né e se esforçar um pouco para tentar ir ir a pelo menos um destes eventos durante o ano tá? durante o ano nós temos aí nós tivemos é, por exemplo, o da Monetize, nós tivemos o Afiliado Brasil, nós vamos ter o da Hotmart, agora que é o Fire em setembro. Né? Nós tivemos o da Cápsula também que foi em abril. Então são eventos que vão acontecendo durante o ano. Hotmart Camp também, que foi muito bom. Então é muito. é muito proveitoso isso, entendeu? E às vezes é, isso faz, nos faz questionar. Né? É, se é melhor você ir para um evento ou é melhor você é, ir para comprar cursos né? se você já tem algum curso, aí você é afiliado, né? já tem um curso é, curso sobre marketing digital, curso sobre afiliados e tal, é, e aprendeu legal é bom, muito bom você poder ir a esses eventos, né? Colar nesses eventos, pois as pessoas, às vezes, o produtor daquele curso que você fez pode estar presente. Você pode trocar uma ideia com ele. Eu, por exemplo, eu sou afiliado de um produto, é uma cápsula, né? E eu consegui, eu falei com o produtor, né? Ou é, um do, dos produtores desse produto, né? E ele pode me dar alguns toques lá de, sobre tráfego, como, sobre conseguir é, tráfego e, e, e sobre página de vendas Bastante interessantes que é, a meu ver me ajudou bastante Então é, são coisas que você tem como afiliado, ficar atento Pois é, são coisas que agregam valor a você e ao seu trabalho agora então, se compensa você colar nos eventos e, e comprar cursos, eu diria que você compre um curso, tá? é, estude ele bem estudado, aplique as técnicas né? e é, entre em contato com o produtor desse produto e pergunte a ele se ele vai para algum evento, se ele for, você cola atrás dele, tá bom? Essa é uma dica que eu queria passar a você, tá? que trabalha como afiliado, tá? E que é, tem o seu trabalho como afiliado, tá bom? Espero aí que você tenha gostado deste vídeo, tá? Se você gostou, dá seu like, inscreva-se e compartilhe. Eu vou deixar na descrição deste vídeo, um vídeo que eu fiz sobre como criar um projeto para se trabalhar como afiliado, tá bom? Clica lá que o link tá bem legal, um vídeo bem legal, bem interessante, tá bom? Um grande abraço a todos e até mais!